Duas questões antes de começar o vídeo. Primeiro, agradeço muito a preocupação de todos, dizendo que eu tava com cara de cansado nos últimos vídeos de unboxing. Explicação assim, por eu estar com essa cara de cansado, é porque eu trabalho de noite essa semana. E aí, consequentemente, eu tenho que dormir de dia, né? Só que eu também quero arrumar essa Game Room barra Studio logo. E aí eu durmo, acordo mais ou menos um pouquinho antes do horário de trabalhar e gravo aqui pra vocês. E lógico, eu edito depois. Eu podia só desembrulhar, arrumar tudo isso aqui beleza? Podia. Só que não teria graça. O legal é abrir e deixar registrado pra mostrar pra vocês. Outra coisa que vocês andam me perguntando muito Isso você vai ficar só fazendo unboxing? Não, claro que não. Tem roteiros atrasados que eu tenho que fazer, tem vídeos em co-op que eu tô devendo, mas é que a minha prioridade tá sendo a Game Room. E como todo mundo sabe, eu não sou tão organizado assim. Eu não tenho muitos vídeos à frente gravado no canal. Aliás, eu não tenho nenhum vídeo à frente. Meio que eu gravo e posto, gravo e posto. Sou uma lástima mesmo. O unboxing de hoje são controles arcade. Bora começar. Esse aqui fica pro final. O primeiro aqui, ó, tá sem caixa. Por isso que vai começar por ele. Pessoal, esse controle tá sujo pra caramba. Precisa dar uma limpeza nele, ó. É um controle arcade de Super Nintendo, feito pela Aski. Onde está aqui? Aqui, ó. A Aski fazia muitos produtos meio que oficiais para Nintendo. E esses controles aqui da Aski, eles são muito bem feitos. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar um deles, você vê que eles são bem resistentes. E esse aqui tá ah, sujo. É? Depois eu uma limpada, mostro umas fotos para vocês. Fotos, aliás, que ficam no meu Twitter. Me segue lá. Segundo item: Plástico! Controle Arcade do Tekken 3 Olha que caixinha esquisita de abrir Caramba, o controle é grande hein? Ó, ó, ó, ó Tá aqui Caixa não tem nada, ó Só o controle mesmo O adesivo dele aqui, ó Não tá em perfeitas condições, mano Mas dá pra vocês verem que é o Tekken 3 Esse controle aqui, ó Ele foi feito pela Hori Se a Aski fez muita coisa pra Nintendo oficial A Hori faz até hoje controle meio que oficiais para as plataformas da Sony inclusive o controle que eu ganhei do Jorge Miyashiki que tem vídeo aqui no canal também é da Rory e no controle também está escrito que é licenciado oficialmente para o PS3 ah, já me esquecendo como ele é um controle oficial do Tekken 3 ele é para Playstation mais um Oh, por coincidência, outro controle de Playstation. E esse da ASCII. ASCII e Rory são as empresas que fazem os melhores controles. Melhor dizer que eles são licenciados. Vamos abrir, vamos abrir. Esse aqui veio mais coisa ali no controle, hein. Olha, ele veio até no berço aqui. Olha que controle bonito, ó. Ele emula o console, ele parece bastante com o Playstation 1. Bonitão esse aqui, hein. Bonito mesmo. Vocês que gostam de papel, tá, ó cartão resposta, manual, tem mais, tem mais, esse aqui vocês viram que eu já abri, né, Sega Saturn Twin Stick, esse aqui também veio no berço aqui, ó, tem um berço aqui dentro, ele veio no plástico ainda, galera, olha só, parece que ele nunca foi usado mesmo, veio até um protetor, que fica no encaixe do controle, e ele tá zero mesmo, ele tá zero bala, ó, Realmente parece que nunca foi usado. Esse controle aqui, ele foi feito para um jogo apenas, acredite, que é para o jogo Cyber Troopers Virtual One. Aqui no Japão ele chama Denosek Virtual One. Infelizmente eu não tenho o jogo, então não dá para testar. E ele tem muita coisa meio tecnológica mesmo para a época, né? Hoje parece meio retrô, mas na época era bem tecnológico isso aqui. Esse merece vídeo, hein? Tem mais ainda. Real Arcade Virtual Fighter. Vamos abrir aqui, né? Controle também zerado também. Esse controle aqui também é fabricado pela HORI e apesar dele ser licenciado, olha só a quibada. O F aqui, ó, ele tá invertido. Mas eu deixei para o final a cereja do bolo só que antes eu queria falar um pouco desses controles arcade os arcades ou os fliperamas sempre foram um sucesso não só no Brasil, mas no mundo inteiro e ter um controle arcade em casa é um luxo qual é a maior qualidade de um controle de arcade no arcade? você pode me falar assim, a jogabilidade precisa? pois num controle você tem que jogar sim e num controle arcade você tem mais liberdade mas tem um fator que é o principal para esses controles serem um grande sucesso a sua durabilidade você vê que os controles eles estão muito bem até hoje apesar de terem sei lá 20 anos ou até mais como o último que eu vou mostrar para vocês mas também não vou me alugar muito porque os controles arcade merecem um vídeo bem explicado detalhado e não essa improvisação que eu estou fazendo aqui mas vou parar de enrolação Vou mostrar para vocês que é algo que poucas pessoas têm. Muitas pessoas me falam que queriam ter um controle arcade desse console e licenciado oficialmente. Então vou lhes apresentar o controle arcade de Famicom. Vou falar para vocês que, apesar dele ser o mais antigo de todos que eu mostrei aqui, ele parece de longe o mais resistente. Além de pesado, parece que os materiais são muito bem feitos. Além dele ser da ESC, um produto licenciado oficialmente E ser lindo também Um controle que quando eu abri, eu fiquei apaixonado Demais, né? É muito incrível a sensação de ter um controle histórico desse nas mãos No vídeo de hoje, a gente teve Super ESC Stick, que precisa de um banho Controle para Super Famicom Fighters Stick 5, para Playstation 1 e formato de PlayStation 1. Controle também para PlayStation 1. Real Arcade Tekken 3. Com adesivo descolado. Sega Saturn Twin Stick. Real Arcade Virtual Fighter. Com F ao contrário. E o sensacional, fantástico, extraordinário Esk Stick Turbo Junior para Famicom. Isso mesmo, Famicom 8-bit. Como vocês podem ver, ó, nossa estante está ficando mais ou menos cheia aqui. Ó. E nós estamos montando ela juntos. Esse é o unboxing número 3. Os outros dois estão aí nos cards para você ver. Mas e você? Gosta de controles arcades? Fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.